E aí rapaziada, beleza? Aqui que tá falando Eu, Rafa, dos irmãos Durava, rapaziada E hoje, rapaziada, eu vou estar estreando meu primeiro vídeo aqui do canal E seguinte, rapaziada, hoje eu vou trollar o meu irmão Eu não posso falar muito alto, mas ele não vai escutar, né? Aqui é um lugar fechado, olha, vocês podem ver Ele não vai escutar, rapaziada Mano, então já vai deixando o seu like aí Se inscrevendo no canal pra mais vídeo como esse, velho Mano, então, seguinte, eu vou trollar ele no quê? Mano, o mini bug dele é a paixão dele, velho. Ele não vive sem aquele minibug. Ele gosta muito daquele mini bug. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou, e vou deixar, tipo, esconder ele e falar que roubaram, rapaziada Exatamente, eu vou falar que roubaram o mini bug dele. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal pra ajudar, né, mano. Não perca esse vídeo, rapaziada. Bora lá. Vamos bater os 50 likes, sem likes, rapaziada. Tudo que der de like tá bom, mano. Então, bora pro vídeo seguinte, ele tá ali no quarto ali. Então, eu vou lá falar para ele, se ele quer, Eu vou perguntar para ele se ele quer gravar. Odo. Bora gravar um vídeo daí? Bora? É, eu vou fazer o seguinte, véio, Eu vou deixar o mini bug lá na frente, beleza? E daí nós né, para ela né, eu posicionar tudo. Beleza? como vocês viram aí ele topou velho fazer o vídeo ele topou mano então velho seguinte eu vou lá colocar o minibug daí eu vou posicionar tudo lá eu vou deixar o minibug lá na frente e daí eu vou, vou falar com ele na real não vou deixar o vídeo eu vou deixar lá do outro lado da casa da vizinha vocês vão ver rapaziada nós né? vamos tirar Esse o carrinho do... aqui para gravar o nosso videozinho, né Dudu É e daí depois o Dudu vai subir para dar uma descansadinha rapaziada e yeah, é rapaziada bora lá ó Yo. serviço de youtuber <risos> Olha a escada, não, não. ó rapaziada, eu vou mostrar todo o processo pra vocês aí de tirar o carrinho, rapaziada. Ó, vai bater aqui. Oi, rapaziada. Não arrumou ainda, rapaziada, vai sair a parte 2 daquele vídeo que o Dudu fez, né Dudu? Ainda não arrumou, vai é arrumar. Ô é rapaziada, vou fazer o seguinte... Eu vou dar um, um corte até a gente colocar ele lá fora, porque tá muito difícil de tirar ele só com uma mão. Aqui o mini bug, ele tá aqui, ó. Aqui, rapaziada, ele aqui. Já posicionamos ele certinho, o Dudu tá ali. O nosso pai falou pra ela o seguinte, deixa ele aqui, que daqui a pouco ele vai levar lá no concerto. Então, bora que bora, rapaziada. E rapaziada, bora o meu pai, esperar o meu pai chegar, né? Pra nós pra nós ir lá e consertar o mini bug, né, Dudu? É. Então vamos que bora. Vamo. É Rapaziada, já estou explicando um o meu bug, vou fazer o seguinte, o Dudu está lá dentro, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou cuidar esse meu bug e vou levar para lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, claro que ele não vai querer levar lá, né mano? então bota lá. Oh, my God. Rapaziada, já coloquei aqui o carrinho no lugar, agora eu vou chamar o Dudu pra gente gravar. E daí eu vou entrar lá dentro, vou ficar conversando com ele e tal, aquela coisa, tá ligado? Então vamos lá. Vou falar pra ele que eu parei de gravar já, rapaziada. Mas eu tô gravando ainda, então bora lá, rapaziada. Dudu, bora ele gravar, caralho. Não, eu vou ficar aqui um pouco, aqui dentro. Vou ficar aqui dentro um pouco, né? Vou mexer aqui no meu celular, Frente, Eu tava ali na garagem me mexendo na minha bicicleta uhum. a bem, né? Ai mano, já tá bom acho né, bora lá vamos lá a gente vai gravar um vídeo pô Vai vir gravar um vídeo? Tava aqui gravando minha. Tava ali, velho. Tava arrumando minha bicicleta ali. Oi! Cadê o carrinho? Você guardou o carrinho? Não, não guardei, velho. Ô oh, velho, eu vou até filmar agora. Rapaziada, o carrinho sumiu daqui, rapaziada. Ó, oh, rapaziada Não tá aqui o carrinho Como vocês podem ver, fiado. Rapaziada, ele tá aqui, ó Chorando, rapaziada Mano, o carrinho dele sumiu, velho Nosso carrinho sumiu, né? Mas a gente vai atrás, hoje a gente vai atrás Para ele chorar, velho Calma, Du, calma, velho Calma Calma, véio. calma porra <risos> Vamos procurar Vamos Vamos procurar, vai, procura lá, procura lá. <risos> rapaziada, como vocês podem ver, velho, rapaziada, ele tá caindo na trollagem, mano. Rapaziada, ele tá caindo na trollagem. Mal sabia ele que o carrinho tá aqui. Olha ele de lá. Vou falar pra ele que eu não achei o carrinho. Mano do céu, ele tá caindo, velho. Mano, esse vídeo tá épico, rapaziada. Já então, vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E aí, Edu, achou o carrinho? Não, não tá lá, não tá lá. Não tá lá. Calma, cara, calma. Não tá lá o carrinho. Calma, cara, calma. Não, velho, não, calma. Rapaziada, ele quer ir pra lá, velho. Mas o carrinho não tá lá. Eu acabei de ver. Ele tá chorando aqui. Ó, mano, vamos fazer o seguinte. Ô, du, chega aí, chega aí. Vem cá, rapidão. É teu carrinho? Ué. Ah, tô mano. Sonho. É, pô, Teu sonho, cara. Meu Deus do céu. Ah, Caralho, velho. Roubaram e colocaram aqui. <risos> Calma, calma. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Vou te matar. Calma. calma. Como vocês podem ver aí, velho? O do caiu na trollagem ele tava chorando caí, ali. velho. Então, Pô. rapaziada, deixa o seu like aí e se inscreve no canal porque esse vídeo foi épico, mano. Esse vídeo foi épico. Então, tchau. Valeu, rapaziada. E tchau.